Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje, eu vou mostrar como fazer um saquinho de tecido com o formato de morango. O saquinho está aqui dentro. Ao abrir, puxam um o saco e o saco fica assim. É um saquinho muito prático e útil até para poder andar na sua carteira, para ir às compras, à padaria e é muito fácil de fazer. Se gostar, carrega em costume e se não está inscrito, convido a inscrever e partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Tecido para o saquinho com a medida de 40 cm por 40 cm de altura. São dois... Este também tem a mesma medida, 40 cm por 40 cm de altura. Para as alças, o mesmo tecido igual ao do saco, com a medida de 70 por 10 de altura. O outro também 70 por 10 de altura. Um tecido para o moranguinho, com a medida de 22 cm por 22 cm de altura. Duas tirinhas. Para ficar por cima do moranguinho. Com a medida de 22 por 7 centímetros de altura. Este também, 22 cm por 7 cm de altura. Fio. à vossa escolha, como também pode ser fita de cetim. meu fio é este. Fio cetinado. E tem 70 centímetros cada um. Alfinetes. Fita métrica ou régua. Tesoura. Ferro de engomar. E máquina de costura. Vou então começar pelas alças. Com o ferro de engomar a esta fita, o que eu já fiz é esta para poder adiantar. Vou dobrar a meio, por todo, abro e as laterais vão para o meio, onde tem o vinco. Vinco com ferro, novamente dobrar a meio e vinco novamente com ferro. Eu vou fazer a esta tira, o que eu fiz a esta é como se fosse uma fita de viés. Já vinquei as duas. Portanto, dobrei a meio. vinquei, Abri. Uma lateral para o meio. Outra lateral também para o meio. E dobro novamente. Fiz isto por toda a fita. De seguida, vou à máquina de costura. E vou fazer duas costuras. Uma de cada lado. Por todo, rematando início e fim, e nesta alça vou fazer exatamente igual, uma costura de cada lado. Já cozi as duas tiras, vou reservar tecido do morango 22 por 22, dobrar a meio em triângulo e vincar com o ferro. E agora eu vou cortar a meio pelo vinco, tenho agora aqui dois triângulos, vou reservar novamente e estas tirinhas dobrar a meio e vincar com o ferro, vou fazer igual a esta, vou abrir as duas, nesta ponta e nesta vou dobrar meio centímetro e mais meio centímetro e vincar com o ferro. Vou dobrar novamente deste lado, meio centímetro e mais meio centímetro. Dobrei novamente a meio para ficar a marcação do vinco. Dobrei meio centímetro e mais meio centímetro. Vinquei, deste lado fiz exatamente igual. Agora vou fazer igual à outra tira. Estão as duas vincadas e agora convém ver... Se estão as duas do mesmo tamanho, tá certo? Vou à máquina de costura e vou cozer aqui uma costurinha, nesta aqui também, nesta e nesta aqui. Rematando o início e fim. Quatro dobras, fiz a costurinha. Agora vou ver o meio das tirinhas, dobrando a meio. E na parte de cima que está aberta, dou só aqui um pequenino golpezinho, só mesmo um bocadinho, assim. E vou fazer igual também a este, os triângulos, vou dobrar a meio e também fazer um pequeno golpe, aqui na parte de cima. Uma tira verde em cima de um triângulo. Esta marcação em cima desta marcação. Assim. Vou alfinetar. Vou alfinetar deste lado e do outro. Vou fazer igual a este aqui também. Uma cação do meio com este aqui também do meio. Um por cima do outro. E também vou alfinetar, ficando assim. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui na parte de cima, rematando o início e fim. E este aqui também. Já estão os dois cozidos. E esta tirinha verde, eu vou levantá-la para cima. E ao levantar, agora vou virar para trás, vai fazer aqui uma dobrinha. E vou vincar com a unha ou com o ferro de engomar. Deste lado vai acontecer igual. E este aqui vou fazer exatamente igual. Eu vou vincar com o ferro já fiz a dobrinha, vinquei com o ferro. Tecido do saquinho, vocês colocam o tecido certinho um com o outro, direito na parte de cima e o direito na parte de baixo. Esta parte do moranguinho, eu vou colocar um por cima, neste cantinho aqui, ficando bico com bico, ajustando aqui também à lateral e a esta aqui também, mas só no tecido de cima. E vou alfinetar esta parte aqui. Este biquinho vai sair para fora, não se preocupem, que é mesmo assim. Eu vou alfinetar também aqui a parte de cima, aqui a palinha, eu vou vir ao tecido. Moranguinhos na parte de cima, ficando também direito para a parte de fora. E agora na parte de baixo, vou então colocar o outro moranguinho. A parte de baixo tem o direito para fora e eu vou colocar o direito do moranguinho também para fora. Portanto, vou colocá-lo também aqui, viquinho com viquinho, e vai ficar assim: um moranguinho por cima, outro moranguinho por baixo. Vai formar mesmo só um. Vico com vico, vou alfinetar. vai ficar assim. Nas quatro pontas vai sobrar estas, estas solinhas, não se preocupem, que mais tarde vai ser cortado. Agora vou à máquina de costura e vou costurar aqui nesta parte de cima do vermelho, aqui na beirinha, matando início e fim, separadamente vou cozer na máquina também aqui, uma costurinha, rematando início e fim. De seguida, depois podem fazer também uma costura de segurança, aqui mesmo na beirinha, para poder prender o moranguinho ao tecido do saco. Eu vou cozer. Já cozi aqui na beirinha. Esta parte está solta e cozi também aqui na parte de baixo, também na beirinha, um e outro. Agora vou colocar novamente o tecido, o direito para a parte de baixo e o direito para a parte de cima. O moranguinho está na parte de cima, moranguinho na parte de baixo. E vou juntar, ficando certinho, finetar nesta lateral, aqui na parte de baixo e nesta lateral. Já alfinetei, não alfinetei agora a parte de cima para colocar as alcinhas e vamos precisar também do ferro de engomar. Vamos medir um centímetro e depois mais dois centímetros. Com a caneta de tecido, eu vou marcar para ficar certinho. Portanto, um centímetro. Agora vou dobrar para dentro e com a ajuda do ferro vou vincar um centímetro. Agora são dois centímetros. Vou dobrar e vincar com o ferro. Vou já colocar aqui as alcinhas. Vou medir da lateral para dentro 12 cm. E marcar com o alfinete. Deste lado vou fazer igual. Da lateral para o meio 12 cm. Marco também com o alfinete. A alcinha eu vou colocar dentro desta dobrinha encostadinho ao alfinete, que é a marcação dos 12. Portanto, vou colocar aqui dentro, encostar a parte de cima e aqui é o alfinete, que é a marcação dos 12. Vou alfinetar. Agora vou colocar do outro lado, tendo cuidado de ficar direito e não torto. Esta pontinha vou colocar aqui por dentro, encostada na parte de cima e encostada também ao alfinete. E também alfinetar. Agora já posso tirar o alfinete da marcação. Agora eu vou virar o saquinho para fazer igual ao outro lado. Vou medir um cm, dobrar e vincar com a ajuda do ferro, medir novamente 2 cm, dobrar e vincar com o ferro. Agora vou medir 12 cm de uma lateral para dentro e da outra lateral também para dentro, 12 cm. Marco um alfinete. Vou colocar também agora a outra tirinha, meto por dentro da dobrinha, encostadinha à parte de cima e encostado também ao alfinete. Tenham cuidado para a tira ficar direita e não torta. Vou meter dentro da dobrinha, encostado à parte de cima e também ao alfinete. Agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui na parte de baixo, rematando início e fim. Não é a parte de cima, só a parte de baixo e deste lado vou fazer exatamente igual. Cozer na parte de baixo, rematando início e fim. Já cozi os dois. Portanto, está para baixo, a ala para cima, não demasiado para não puxar o tecido. Vou alfinetar. A outra também vou fazer igual. E também estas duas. Vou novamente à máquina de costura, vou iniciar aqui a costura, rematando, continuo, passo por cima da alcinha para poder reforçar, continuo, passo pela alcinha também e termino aqui rematando. Vou fazer também deste lado, vou iniciar aqui a costura, passo por cima da alça, continuo, passo também por cima da alça e termino aqui rematando início e fim. Eu vou cozer. Já cozi. Vou agora continuar a alfinetar a parte de cima para poder fechar o saquinho. A parte de baixo já estava alfinetada. Vou acertar também aqui as alcinhas. Já alfinetei a parte de cima que faltava. Como vocês podem ver, as alças estão certinhas. Vou novamente à máquina de costura e vou costurar iniciando aqui, rematando, continuo a parte de baixo também e termino aqui deste lado, na parte de cima, rematando início e fim e cozer na beirinha, porque vamos fazer costura francesa. Já cozi na beirinha. Como vocês veem. Agora vamos cortar os excessos. No caso de ter aqui algumas linhas, como é o caso do meu. E também cortar estes biquinhos que ficaram. Vou virar para o lado do avesso. E agora vou também passar a ferro. Agora eu vou novamente à máquina de costura e vou cozer nesta lateral, na parte de baixo e nesta lateral também, rematando início e fim e com a largura do calcador de máquina. Ao fazer agora esta segunda costura, vocês vão tapar a primeira costura. Já fiz a segunda costura e agora vou virar para o lado direito. E o saquinho está quase pronto, só faltou o fio. Agora vou passar novamente a ferro, para poder ficar mais bonito. Como vocês podem ver, a segunda costura que nós fizemos, vai tapar a primeira costura, que foi feita do lado direito. Agora, para finalizar, só falta o fio. 70 cm cada um, como eu tinha dito, com um alfinete bebê, um passa-fitas, vou enfiar num lado... Saio e vou passar para a parte de trás e enfiar também aqui. Sair. E vai ficar aqui os dois fios. Que eu vou dar aqui um nó. Vou abrir para ficar bem preso. E este fio tem tendência a esfiapar, como a fita de cetim. Então eu vou queimar aqui as pontinhas. Agora vou enfiar o outro do lado contrário. Ou seja, eu iniciei aqui e agora vou iniciar deste lado. Vou virar para a parte de trás e vou também enfiar aqui. Está aqui as duas pontinhas. Vou também dar um nó. Também queimar as pontinhas. Está aqui de um lado o um nó, do outro lado também. E agora se puxar vai formar o um moranguinho. E agora é só colocar o saquinho dentro do moranguinho. Não tem a maneira de dobrar. É colocar como vocês quiserem. Eu abro o moranguinho, o saquinho para dentro. E depois é só puxar um para cada lado e fica assim um moranguinho. Eu tenho este, que eu também tenho um vídeo por baixo deste vídeo, vou deixar ficar um link, que é um saquinho com carteirinha, que ao abrir... Mas é muito prático para poder andar também na carteira. Espero que tenham gostado. E se gostou, não esqueça de clicar em gostei, que ajuda a crescer o canal. Muito, mas muito obrigada por ter assistido e espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos!